A maneira que você corre ela está estressando como o seu organismo permite com que esse corpinho aí que não estava fazendo nada já saia correndo por uma hora talvez não permita, talvez você não tenha a força muscular para aguentar ficar em pé durante uma hora aguentando o impacto digamos assim, do seu corpo apoiando o pé no chão e a fase aérea né? um pé depois do outro isso pode gerar um estresse muito grande no seu organismo e você pode se lesionar então esse que é o principal ponto é você entender o seu padrão de movimento, é você entender a sua força, como que está a sua constituição corporal, se você está forte o suficiente para aguentar certo tipo de volume ou não, para aguentar certo tipo de intensidade de uma forma prolongada ou não. Então tudo parte do primeiro passo, daqui é a base, primeira base do pilar do Corrida Perfeita, que é a consciência. É você entender que você apoiando o seu pé, à frente do seu centro de massa, você promove um esforço excessivo ao seu corpo. Excessivo por quê? Porque para você se deslocar no sentido que você quer, você não precisa necessariamente colocar esse pé à frente do seu centro de massa. Ok? Não. Você quer vir de cá para cá? Você tem várias maneiras de ir de um lado para o outro, deslocar do ponto A ao ponto B. Você pode deslocar com a sua pelve em retroversão, você correndo meio sentado. Você pode se deslocar corcunda. Você pode se deslocar pulando um passo depois o outro. Todas essas formas de você se deslocar vão gerar um estresse no seu organismo. Podendo ser estresse, pode ser um estresse excessivo desde o primeiro salto. Ou então só depois do centésimo salto. Ou então pode não ser tão estressivo. Pode dar tempo para o seu corpo se adaptar. Por isso que é tão importante você ter essa consciência sobre o seu movimento. Como que você está aplicando a força como você está deslocando o seu corpo, se você está aproveitando o seu desequilíbrio, se você está fazendo com que a gravidade te ajude para se deslocar no sentido que você quer, ao invés de te atrapalhar. Então, consciência.